dentinhos porque hoje a gente vai falar de dente de vampiro confere o vídeo e aí nossos cook monsters mais lindos do mundo tudo bem com vocês eu sou W6 a a e Emanuela e vocês estão aqui no leite, leite com biscoito a gente trouxe pra vocês um tutorial muito fácil e que meio que resolve a nossa vida. Porque, assim, nós temos um histórico muito grande aqui na nossa família. Uhum. Exatamente. Péssimo. De vários personagens que tinham presas. E que eram horríveis a gente conseguir grudar as presas. A gente já usou corega. A gente já usou até super bonder. E nada. Tipo, a super bonder colava na Cola tudo. a boca, mas não cola o dente. Não cola nada. Tipo, e às vezes quando colava... Você não podia beber água, você não podia beber refrigerante, você não podia fazer nada. A gente conseguiu uma solução muito fácil, muito, muito, muito fácil. Assim, a gente não testou ainda se dá pra comer, mas dá pra cuspir. Dá então pra cuspir. se ela sai, ela também entra. Exatamente. Então se você consegue cuspir e você consegue beber refrigerante, então tá ótimo. Eu acho que dá pra comer coisas não muito duras, porque ela é tipo, ela fica tipo uma. Com tipo um não aparelho. Assim. É exatamente. Tá. Então, se você aí do outro lado tá curioso em como fazer essa presa de vampiro, onde você não precisa colar nem com Super Bonder, nem com Corega, então confere você o vídeo. Você vai precisar de unhas postiças, água, plástico polimorfo, lixa de unha. Base para unha, tesoura, espátula, super cola, tinta. Eu esquento a água no micro-ondas e coloco o plástico dentro do potinho. O calor da água vai amolecer as bolinhas e transformar ela num tipo de silicone moldável. Tire um pedacinho da mistura e encaixo bem nos meus dentes de trás, começando pelo canino. Deixo o plástico no meu dente até que ele seque e volte a ficar durinho. Aí eu já tenho um molde encaixável e eu faço a mesma coisa do outro lado da boca. Com a tesoura, eu corto e lixo as unhas postiças até que elas tomem a forma de dentes caninos de vampiro. Usando a supercola, eu colo as unhas na posição exata que o meu canino ficaria encaixado. Depois de coladas as unhas postiças, eu corto e lixo as beiradas do molde que sobraram para que elas fiquem certinhas no formato do meu dente e encaixe sem nenhuma sobra. Existem várias cores de dentes, nem todos são branquinhos. Os meus e os da Manu são perolados, por isso eu uso um pouco de tinta para igualar o tom dos dentes e não ficar tão artificial. E para finalizar, eu passo a base de unhas para deixar igualzinho o brilho natural dos dentes. E pronto! Seus caninos estão prontos! Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui embaixo. Não se esquece de deixar os comentários, porque a gente adora saber o que vocês estão achando aí do outro lado. E se você aí do outro lado fizer, manda foto pra gente lá na fanpage do canal. Porque a gente adora ver o que vocês fazem por aí do outro Exatamente. lado. Exatamente. E se você do outro lado não sabe onde vai encontrar os materiais para fazer as presas de vampiro, a gente deixou tudo muito facinho para você. Você pode encontrar os materiais lá na fanpage do canal, a gente vai deixar o link aqui embaixo e vocês vão encontrar tudo direitinho, bonitinho. Outra coisa também, nós estamos querendo fazer um vídeo tentando ajudar você do outro lado a resolver o seu problema e o seu dilema da vida. Então se você aí tem algum problema, algum dilema, alguma psicopatia, alguma coisa que você queira contar pra gente que é a nossa ajuda, manda pra gente lá no e-mail no blog do canal. O link do blog tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É isso aí, até a próxima e falou!